Olá! Então, hoje é sábado e eu acabei de descobrir que eu tenho um casamento pra ir. Ou seja, eu não tenho roupa, eu não pensei em maquiagem, eu tenho sapato que foi da minha formatura e que eu vou usar de novo porque eu adoro ele. E o resto, meu bem, a gente vai inventar agora e vocês vão inventar comigo. Ah, peguei um creminho do rosto, que é a minha dermato deu, que é em gel. E o meu lip balm, porque eu, se eu for passar batom eu preciso estar com o lábio macio e acho que não vai rolar. Então vamos lá. Não tem outra opção. Eu acho esse creme aqui muito legal, porque ele é realmente um gel. Ele não aparece, ó. Eu achei muito legal isso. Porque eu fui olhar dentro, tipo, eu abri e fiz assim pra olhar, tipo, e parecia vazio. Se tu olhasse, assim, parece vazio. Aí eu peguei, apertei e eu vi que o gelzinho saltou eu, ó... Mua! já tá sequinha, ele seca muito rápido, e eu vou passar o primer, e eu estou caindo da cadeira eu vou passar o primer, que é o primer facial definição da Make Be. Não vale. Sei. E eu acho que não tá Marcado, deixa eu ver não. Vou ter que limpar a sobrancelha depois Normal, que ele sempre acumula na sobrancelha Nas laterais do rosto Deixa eu ver se eu não tenho mais Achei o espelho <risos> Deixa eu ver Passar o corretivo É o que temos? Tá começando a chuva! Tá. Foco. Volta. O que eu vou fazer agora? Eu vou. Tirar essa base aqui. Eu vou tirar essa base. Deixa eu ver se. Tá um ventão na rua. Vocês não estão entendendo. Eu tô apavorada. Agora sim, bateu o pavor. Gente, olha o vento que tá. Sério. Ai, eu quero ver como é que eu vou nesse casamento. Olha o céu. Cara, olha que absurdo. Olha o céu. Olha isso. Cara, ferrou. Ferrou. Acabou. Tá, e agora? O que, que eu vou fazer no olho? Eu não sei, não é pergunte Eu vou Passar O lápis Aqui, eu gosto de passar ele aos cílios superiores por dentro do olho Eu vou mostrar como é que eu faço, eu já mostrei uma vez Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Gente, sério, parece que Dá muita agonia olhar Mas não, não dói Não machuca o olho, porque tu não encosta no olho Ó, eu pego, se eu virar, cadê? Eu pego o olho aqui e eu passo o lápis assim, nessa bordinha aqui. Se eu conseguir me enxergar, eu faço. Tá difícil. Ah, odeio não ter espelho. Passei. Não parece que eu tenho mais cílios agora? Pra mim parece. E eu não sei, ah, larguei aqui, tá aqui. Eu vou deixar lá pra isso aqui porque eu ainda vou usar Agora, o que eu vou fazer em cima do olho Eu não faço ideia Eu tô com uma paleta de sombras aqui Da Ruby Rose Que é velha pra caramba Que é a paleta que eu sempre uso E tipo Eu nem lembro quando foi que eu comprei Essa paleta, só sei que ela está aqui E ela é o que me salva Sempre E eu estou recebendo áudios no Whatsapp E eu não vou poder ouvir agora então Galera, que eu não respondi, é porque eu tô gravando o vídeo. Tá, vamos lá. O que, que eu vou fazer? Com o pincel de sombra durinho, eu vou depositar a cor que eu quero fazer. O que, que eu quero fazer? Eu vou usar a técnica do negocinho do durex. E vou colar aqui no canto do olho. Gente, que agonia. Colei, ó. <risos> Tô com os corações na cara. <risos> ah, isso tem que dar certo. Só pela agonia de ficar com isso aqui na cara tem que funcionar. Vou colar o outro já. Tipo, ninguém tem os dois olhos bem iguais. Então eu colei os dois puxando pra sobrancelha. Tipo bem coladinho no fim da sobrancelha Pra tentar fazer ficar Parecer reto, mas vai parecer retos Não sei se vai parecer os dois iguais Entende? Mas reto vai estar tá. Então, vou botar O que, que eu faço agora? Jesus Eu vou usar Uma sombra Que cor? Neutra, de preferência Fazer preto com prata tentar na real não vai ser preto, vai ser chumbo. Vou botar aqui... Vou limpar aqui o pincel um pouco pra pegar um mais claro. teria que era a toalhinha de unha eu limpei o pincel. Enfim, vou pegar aqui um mais claro e vou botar dentro. Vou usar esse espelho aqui que tá mais fácil. Valeu a pena assistir todos esses vídeos de maquiagem, galera. Valeu! Agora eu vou pegar o esfumar e eu vou pegar uma sombra entre as duas que eu usei. Eu usei um chumbo bem escuro, quase preto, e um prata quase branco. Então agora eu vou pegar um, chumbo, um prata médio pra botar ali no meio e misturar essas duas cores. Pra não ficar essa linha no meio do meu olho. Música Que ensinou. Vou botar um pouquinho mais de sombra escura no canto pra dar aquele chance. <SILENCIO> Tirar, sério, Ai. ó, gente, que orgulho! Que orgulho, Hã? sério, ficou bem direitinho. Iii. Eu vou passar a mesma sombra que eu, tava, que eu usei aqui no canto, aqui embaixo, só pra dar um brilhinho, porque eu não vou, não tô afim de usar lápis. Na real, eu vou usar lápis, mas vou usar por cima. E nos dois olhos, eu passei só até o meio nos dois olhos, porque se eu passar aqui eu vou lacrimejar e vai sair, não vai adiantar nada. Passar o rímel, eu vou usar os dois, mas eu vou usar primeiro o que não é a prova d'água e depois o a prova d'água, que ajuda na hora de tirar, fica mais fácil. Já fiz o olho, agora eu vou fazer a pele, o resto da pele. E eu tô mexendo muito branca na telinha, não sei se tá assim, mas eu tô mexendo muito, muito branca. Só que eu não tô branca no espelho, eu tô branca só no visor, então não sei. Vamos lá, passar primeiro o contorno e depois eu passo o pó que daí eu posso dar uma apagada, senão vai ficar aqui. pincelzinho pequeno pra eu poder mirar bem certinho e eu vou pegar só o mais escuro ele é um iluminador com um bronzer que é um contorno mais escuro e opaco com um iluminador super cheio de brilho vou pegar só esse opaco aqui Cara de... gente, normal. Não tô mais com cara de bolacha. Eu não afino muito o nariz porque meu nariz é normal. Enfim. Agora eu vou pegar um pouco de tudo passar aqui. que ficou bem marcadinho, né? Aqui tá um e aqui tá outro. Agora com o pincel de pó e eu vou passar pó e já vou misturar tudo. Então vai ficar menos marcado do que o que tá. Eu acho. Eu adoro porque eu falo as coisas muito, tipo, sabendo o que eu tô falando. Só que eu não sei o que eu tô falando. Eu acho que vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo, mas não é certo que vai dar certo, entendeu? Ai, olha, tá difícil. deu certo sei, é porque essa luz tá estourando, e se eu tirar ela, tipo, fica muito escuro, vocês vão ver direito mas não tá tão tão branca quanto eu pareço na câmera, e também não tá tão marcado deixa eu tentar virar essa luz pra lá, não dá porque eu tô apanhando um negócio nada aqui. mas enfim, confie, ó, se eu não deixar vir direto em mim fica menos pior Eu já sequei o cabelo, eu não trouxe secador aqui, porque como eu tô com o ar ligado, não ia funcionar muito bem, essa lógica, né? Então eu vou prender metade do meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo, e não dá pra fazer chapinho em tudo de uma vez. Sim. Linda, né? Ai, Jesus. Tá, e aqui. E eu preciso de um espelho. Vamos lá. Eu vou pegar uma mecha bem de trás aqui do cabelo, bem de baixo, e vou começar por ela, e aí eu vou fazendo pra frente. Não sei por que, que eu faço assim, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Então, né, vamos lá. Tá o vestido e vou mostrar pra vocês como é que fica. Então, Vamos lá? Hey,